Salve, queridos amigos, bem-vindos também, ao sou Colosso. Pessoal, a gente está continuando aqui a nossa aventura em Maldo Gate. Lembrando que a gente terminou no capítulo 3, no início dele, quando a gente encontrou com Transig lá em Beregoste. Eu vou mostrar aqui para vocês. E ele deu informações de que o acampamento dos bandidos era nessa região aqui. O legal dessa missão é o seguinte, pessoal. Você tem duas formas de fazer ela. Você pode ir até o acampamento dos bandidos e matar todo mundo. Ou então, pessoal, você pode vir aqui no Vale Peld, ok? E lá você vai encontrar o Hiking. Ah, mas por que você não vai fazer isso, Colosso? Porque antes, pessoal, sem querer, eu esqueci desse detalhe. Eu já tinha visitado esse mapa para subir de nível e eu matei esse cara. Então eu esqueci dessa conexão, tá? eu vou ver se eu edito aqui o vídeo e coloco essa cena para vocês, se eu achar com facilidade no YouTube, tá? Bom pessoal, aqui é a segunda opção que eu falei para vocês, você encontra o Raiken no, no, no Vale Példe, e você conversa com ele, fala que quer se juntar ao Campo de Bandidos, e ele vai vo levar vocês até o Tazok. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é aí o encontro com o Tazok, só para vocês verem a outra opção de fazer essa missão em Baldus Gate. Aí uma cutscenezinha só mostrando que a gente está chegando no campo dos bandidos. É o mesmo mapa que eu estou explorando ali com vocês, tá? Aí a gente tá chegando lá no acampamento dos bandidos, a gente vai ser recebido por um desses bandidos E aí vai chegar o Tazok e vai começar a conversar com a gente O Tazok tá bem aí, vocês estão vendo Ele vai questionar o seguinte pessoal, existe um grande risco de contratar uma pessoa desconhecida só que aí, você dando as respostas certas, o Tazok aceita você entrar para o grupo, tá? Como eu disse, nessa versão existe é, o impedimento de você não matar o Tazok. Na versão antiga do Baldur's Gate, você conseguia matar e pegava itens muito bons, tá? Mas aí fica aí só para vocês verem como é que é a outra forma de completar essa missão. ou se não você pode aqui ir na floresta Lars e conversar com Teven que é outro bandido vocês vão conversar com ele e vão falar que quer se alistar para o grupo de bandidos aqui pessoal estou fazendo essa pausa no vídeo só para mostrar para vocês aqui o Teven em Lars Wood aonde eu não eu já tinha matado ele então não deu para fazer o outro lado da missão, se o cara tivesse respondido ali a, a resposta número 2, o Teven faria o convite para eles irem até no campo dos bandidos e ele seria apresentado por Tazok, aqui ele fez a mesma cagada que eu fiz de matar todo mundo. Quando você chega nesse, nesse mapa aqui Que é o Vale dos Bandidos mesmo, acampamento é, Você vai encontrar com o Tazok, certo? Que é o líder dos Garras Negras Se eu não estou enganado, se a memória não está falhando Mas é o seguinte, pessoal Essa outra forma é O, o Baldus Gate nessa... Edição aprimorada, eles fizeram algo que eu não gostei. Eles não permitem nessa edição que você mate o Tazok. Na versão antiga, você podia lutar com ele, depois que você se apresenta para ele e tal, e você podia matar ele e pegar uns itens bem bons. Aqui nessa edição não tem como, tá? Então já aviso para vocês de antemão. E de qualquer forma, eu prefiro até fazer esse outro jeito aqui. Porque já que não dá para matar o Tazok, aí não, não tem muita justificativa para mim não, tá? Mas, aqui é o seguinte, gente. Se vocês optarem por fazer a missão dessa forma que eu estou fazendo, vocês têm que garantir que vocês estão num nível relativamente bom. Por quê? Você tem esse líder aqui, gente, que eu esqueci o nome dele no acampamento dos bandidos. Ele deixa até uma, uma armadura boa, que é uma armadura de placas completa, cair no chão, para vocês terem noção do nível que o cara tá. Então não é fácil, tá? Se vocês optarem por destruir todo mundo, não é fácil, tá? Não vai ser tão simples não. Deixa eu aproveitar aqui pegar essa armadura. Tem que tá, ele tem uns itens bons, ele tem um martelo mais um. Eu vou colocar aqui com um o Mago um escudo, mais um também. É. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu pegar aqui mais uma espada. Eu tô sem itens aprimorados. Para para Chartel, não tô usando aqui. Eu tava usando até uma espada, nada a ver aqui com, com as habilidades dela, porque as outras todas quebraram. Eu não estou preocupando muito com os itens dos meus amigos aqui. Exatamente porque o meu grupo já tá bem forte, o meu, o meu guerreiro tá bem forte, então não tem muito segredo de eu passar aqui, tá? E nesse jeito que eu tô jogando aqui, gente, não tem como você encontrar com o Tazok, o Tazok ele foge quando ele sabe que você tá vindo para cá, tá? Então não tem muita opção, beleza? Então deixa eu só organizar aqui gente, esse escudo, mais um, coloquei errado, deixa eu pôr aqui pra Branwen. Ok gente, agora acho que a gente já pode continuar, tá? Aí é o seguinte pessoal, se você não tá no nível muito bom, você tem que optar pelo outro jeito que eu falei, vocês tem que se alistar e vim até aqui. Quando você chega aqui, pessoal, o pessoal vai estar tá tudo de boa. Ninguém vai te atacar. Entendeu? Ninguém te ataca. É... Mas aqui dentro da tenda do Tazok o pau quebra. Não é fácil. Tem uns inimigos bem difíceis ali. Vou tirar esse cara daqui antes que ele morre. É... Então tem que atentar para isso porque não é fácil os inimigos que estão aqui dentro indico para vocês estarem pelo menos aí eu acho que no nível 4 ou 5 para conseguir passar por isso aqui sem maiores dificuldades tá outro ponto gente aqui no acampamento tem tem essas barraquinhas é, dos outros bandidos não tem muita coisa não tá Deixa eu só passar umas coisas da Imon para o meu personagem que está pesando ela. É, então não não tem muita coisa não. Então não vou perder tempo explorando isso não. Eu só quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessante que eu acho. Que tem uma caverna aqui. Não tem nada lá. Mas é, eu acho bacana essa ideia dessa caverna. Que eles colocaram os binós lá. Que estão aprisionados lá dentro. Pelo pessoal do, do Tazok. Então, Voltando aqui a história, gente, que ele é o líder desse grupo aqui de ladrões, tá? E ele não passa nada mais, nada menos do que um fantoche do pessoal do Trono de Ferro. Não, eu vou deixar para falar mais para frente na hora que eu entrar ali. Vai ter a hora que isso vai ser dito. Aí eu explico um pouco mais da história para vocês, para vocês entenderem o que, que tá acontecendo, tá? Então acho que a gente já pode... Vou mostrar a caverna aqui pra vocês. A caverna é bem aqui, gente. Tem que ficar atento aqui. É o seguinte, gente. Aqui tem muito rogoblin com flecha de... flecha de veneno. Então você pode ter problema aí com seus personagens mais fracos, ficar envenenado e morrer. Como o meu personagem tá bruto, com força, então não, não tem muita dificuldade não. Eu quero mostrar pra vocês então, só pra vocês verem, né? Aqui, tá já tá no nível máximo, nível 8, então, os itens dele, para vocês terem noção, a melhor armadura do jogo. Eu vou pegar daqui a pouquinho um bracelete bom, na hora que a gente entrar lá dentro da tenda do Tazó, que vai ter um bracelete melhor, tá? Eu tiro esse aí que não faz muito sentido ele usar, essa capa do deslocamento é ótima contra ataques de longe, tá? Vamos lá, eu quero mostrar aqui a caverna para vocês. Mas eu mato esse Ramboame. É, tem essa galera aqui, esse. Cartax, o grupo dele, eles estão presos aqui, a gente fala, pode sair, mesmo assim a porrada é conta. Então deixa a porrada comigo. Se ele quer, então deixa. Volta aí, meu filho. Tem alguém Vamos soltar umas magias por tempos aqui. Pronto, só deixar o palco mesmo. Sem maior dificuldade, gente. Aqui o grupo tá bem forte, bem estruturado. Tem sem grande mesmo. Pega o item que vocês tiverem que pegar aqui, não tem nada demais tá gente? Não tem nenhum segredo aqui. Pelo menos não que eu me esteja recordando aqui, tem só essa caverna mesmo. Aqui eu... Eu achava que aqui era uma passagem, mas não é. Ah, é só uma curiosidade. Deixa eu aproveitar e descansar com meus pronto. Não, não gosto de noite, não. Isso. Então, não vou explorar ali o resto da, da, da floresta, não, tá, gente? Do, do, do mapa, não. não. Não faz sentido a gente perder tempo com isso, tá? Tem esses baús aqui, gente. Um ou outro baú, tem uma poção boa. É Nada demais, tá? Então, eu vou direto aqui a tenda. Aí aqui, gente, a luta já é um pouquinho mais complicada. Mesmo que vocês optem por fazer o... o... A passagem pacífica pelo campo dos bandidos, quando você entra aqui, o pau quebra. Não tem escolha, tá? E aí, esse cara vem e tal. Ele fala mentiroso, beleza. Detona ele. O que, que eu indico? Já vem aqui no, no, no danado desse, desse mago e destrói ele, porque... Mago, você não pode vacilar, não. Vou pôr umas magias aqui, gente. Eu sempre esqueço. Deixa essa aqui, Deixa eu paralisar esse bacana aqui Vamos usar os poderes do templos aqui, que ajuda muito o grupo O cara tá paralisado, ó, tranquilaço Vai destruir Tá vendo, o meu personagem foi, foi envenenado pelo Hoglob. então hum. Vocês ficar atento, não, vocês passam aperto aí, vai morrer o personagem. Pronto, gente. Essa, agora vou falar dos itens aqui. Tem essas poções, tá? É, essa roupa aqui, ela dá resistência a fogo, nada demais. Tem umas flechas, tem, vai ter um arco aqui também dentro de baús aqui, dentro de algum baú tem um arco aqui, mas não dá para Imoen usar. É só é só guerreiros. Esse cara aqui, gente, ele é um bandido lá de Baldo's Gate. Ele vai dar informações sobre a história. Tá? Falo com ele. Beleza. Aqui ó, sou um ladrão, mas não sou bandido. Eu sei muita coisa do Tazok e o bando. Então vamos lá, o que você que sabe? Eu sei que tá em merda para tudo quanto é lado. Eles não são bandidos comuns, eles são os garras negras é, e gélidos. O Tazok tá administrando toda essa turma, tá, pessoal? É, ele fala aqui do Mula Rei, aquele que a gente matou lá na, nas Minas de Nazca, ou a gente informa que ele já morreu. Mas que o Tazok, gente, tá é liderando todo mundo, tá? Qual que é a ideia aqui, gente? Todo o carregamento de ferro da, da região, eles estão roubando. O Mularrei estava dominando lá as minas de Naskel. E todos os outros estoques de ferro na região, o Tazok estava roubando. E estava levando aqui, eu vou falar aqui. ó. Deixa eu passar. É, o trono de ferro está levando para poder fazer um estoque lá numa floresta, quer ver, ó, deixa eu ver, vamos lá, floresta do manto, é, acho que é Clockwood, quem joga em inglês, tá, é, alguma coisa assim, esse estoque de ferro tá indo pra lá, tá ficando em, em, em Clockwood, tá, na floresta do manto, a mando do chefe do Tazok, que é a galera do trono de ferro. Essa organização, o Trono de Ferro, gente, ela fica em Baldus Gate. Então, o próximo passo agora, o que a gente vai fazer? O próximo passo é a gente ir na Floresta do Manto, descobrir o que está rolando lá, onde que está esse, todo esse ferro estocado, descobrir mais pistas sobre o Trono de Ferro, para depois a gente partir para Gate, que a gente quer encontrar com o Tazok e ele está fugindo. Tá? Então, o próximo ponto vai ser esse, a gente ir lá para a Floresta do Manto. Então eu vou pegar aí uma. Tem que ficar esperto que tem uma armadilha, ó. Espera um tempo. Ela vai achar, viu? Fique esperto que aqui é forte essa magia. Aí aqui vai ter as cartas, tá? Que falam essa, essa, esse bracelete aqui que é bom, tá gente? Depois eu mostro tá vendo? aqui vai falar que o, ó, o Mullah e o Tazot são apenas fantoches do trono de ferro então a gente precisa descobrir o que, que é que tá rolando na, no final das contas entendeu? então o negócio é ir lá para floresta do manto e descobrir é, vamos pegar aqui, pegar esse aqui, deixa eu colocar aqui pro mago para ele identificar para eu mostrar para vocês isso aqui é para guerreiros para quem luta Combate corpo a corpo. É ótimo. Então, você tem aqui a chance de acertar mais um. E o dano mais dois, tá? Então, vou colocar no meu personagem. Porque isso aqui é ótimo. E esse bracelete aqui, ele é bem ruimzinho. Não vou nem colocar no, no mago. Porque o mago já tá usando um bracelete bom. Não faz sentido. Então, deixa aqui. Aqui você pode ler, gente, ó. As cartas, tá? Então, aqui, ó. Davalorn Dava é um pessoal do Trono de Ferro espero que esteja tudo indo bem inscreva para dar informação aos nossos superiores foi dito que um pequeno bando de mercenários pode causar alguns problemas esses mercenários, gente, somos nós que estão falando tá? então eles contrataram um assassino para poder lidar com a gente é, aqui outra eu notei que os carregamentos de ferros diminuíram ultimamente é imperativo que recebemos outra tonelada de minério aumente seus saques e consiga um carregamento é, para a nossa base lá na floresta do manto. Essa floresta do, do manto, gente, ela vai ter vários níveis. Se eu não me engano, são quatro níveis diferentes, não tá? Problema. Então ela vai passar a aparecer ali no mapa. Vou mostrar para você. Ah, pera aí, gente, esqueci. É aqui tem, uma, tem umas coisas boas aqui, ó. Eu acho que tem uma porção muito boa. Aqui o arco, ó. esqueci de pegar o arco. é o arco, só que esse arco não adianta nada porque a é, IMOEM não pode usar é... agora vamos lá, eu vou mostrar para vocês, aqui não tem mais nada tá pessoal eu não vou ficar gastando tempo de vocês assistindo essa gameplay para poder ver o que tem nesse mapa não tem nada toda toda essa região aqui embaixo gente não tem nada só umas ruínas que à noite aparece morto-vivo ali, mas eu não me recordo de nada interessante que tem aqui, tá? Então, aqui ó, tá vendo? Floresta do manto. Então você vem para Friendly Arm Inn e já viaja aqui para Floresta do Manto, beleza? Vamos aqui para Friendly Arm Inn, tá? Fazer só um esquema aqui ó, para ficar mais fácil. Viaja para cá, depois viaja para cá para sair mais pertinho. Pronto. É problema. Eu já sai aqui do ladinho e a gente viaja. Pronto. Tá. Vamos para lá. Floresta do Manto. Vão ter aí, pessoal. É, opa! Tá quebrou aí, ó. Vão ter, igual eu falei para vocês, quatro níveis ah, é diferentes, tá? Quem que é essa aqui? Eu aí. Cartel. Eu quero mudar Acho que é essa personagem aqui, gente. Eu não, não tô curtindo ela não. Eu não, não fui muito com a, com a cara dela não, mas depois vou dar uma olhada até ver se eu já coloquei todas as. Tá vendo? Eu não, não curti muito a, a Vicone e ela. Ela é do mal e tal, sei lá, não tem muito a ver com o meu grupo, não. Vamos, esse dinheiro aqui. Opa, nossa senhora. que é isso? A gente já tá aí? Eu achei que a gente tinha... Ah, tá certo. Nem sei porque que tem. Você viu, pessoal? Tem uma armadilha no meio do mapa, nada a ver. Tudo bem. Pronto, chegamos em coloque hoje. O ideal é o seguinte, pessoal, para a gente não ter o que eu falei com vocês, eu não quero fazer uma gameplay muito estendida, não vale a pena, senão fica muito chato, muito maçante. Eu vou terminar aqui esse episódio, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam aí de inscrever no canal, de dar essa força, é, compartilha aqui o vídeo, faz comentário aí do que, que vocês ficaram com dúvida nesse pedaço da gameplay, tá? E um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.